Tá comigo, meu... oh, tem brincadeira. que ser coisa séria. Coisa séria. <risos> agora hum. a Lilia com os, a sua rosca está aqui para apresentar o pessoal. Não, pera. <risos> <risos> agora. não, não foi aí. Assim. Tá, então Ai, né, não. assim. É, é muito bobo, cara. Vamos. ela que Sim. começou. Tá, a Lília, pode pode gravar, E aí, mano. pessoal, agora, ó. Vamos mostrar aí como é que ficou, o que o pessoal achou, né? Começamos aqui, tá já cafezinho. experimentou? Cara, tá ótimo, com Congelei aqui dessa de, daqui de mirtilho. Melhor ainda. Uma delícia, super aprovado e já aprendi a receita, eu vou fazer, hein? Já aprendi a receita, tô ensinando pra Tainara. Como é que fala? <risos> E olha só, Maravilha. olha a mesinha do café aqui que nós montamos, né? Hum. Olha aí, a Lília fez um pudimzinho também aqui. Sensacional, aí, a, pedidos, a pedidos, ela então. fez um pudim. Então, aprovou a rosca? Muito Ei! bom! Por baixo da mesa, Só não, tá. não passo por baixo da mesa, porque a, me, a mesa é baixinha, se não passava. Falou. Um, em Barra do Sul, Santa Catarina. Na cozinha, com a Lilian Rosca de Queijo, junto com os amigos Tudo de Bom, de e Moreira, e do Bebezão, da Inara e Archer. Oi povo da Camicleta, estamos aqui em Barra do Sul, e conforme uh, alguns pedidos de alguns amigos de alguns uh, seguidores, vou fazer a minha rosca de queijo. Para isso eu vou precisar, porque essa receita eu faço duas porções, eu, duas formas, né? No caso essa minha aqui ela não é aderente, então eu não preciso untar, tá? O forno, esse é o segredo, tem que estar pré-aquecido, senão não vai dar certo leite, azeite, ovos, três ovos, polvilho doce e queijinho ralado, queijo parmesão. Então, vai duas xícaras de leite. Aí, aí, duas xícaras de leite. Uma de azeite, ou melhor, dá três quartos de azeite. Aí. Hum. Três ovos. Uhum. Eu vou batendo assim, porque se dá zebra de ter um ovinho estragado, não vai junto, né? Então eu boto separadinho, vou colocando. Aí, três ovos, uma colherinha de sal. Tá. Uhum. Então foi o leite, o azeite, os ovos e o sal. Aí. Vamos bater, tá? Eu dou uma batidinha primeiro só para dar uma e vamos acrescentar agora o polvilho. Uh, poderia colocar aos pouquinhos, só que esse minha batedeira aqui ela não é boa, tem batedeiras que, que, aliás, litificador que tem aquele buraquinho com a tampinha, o meu não é, então é meio complicado. Então eu prefiro colocar todo o polvilho. Ah, e é 500 gramas de polvilho doce. Tá? Aí vamos bater. Ah! Agora que eu já coloquei o polvilho, já coloquei todos os ingredientes e deixo dar aquela batidinha para misturar bem, eu vou acrescentar por último o queijinho ralado. O queijinho ralado, uh, ele não precisa bater muito. Inclusive, assim, ó, esse aqui é um pacotinho de 50 gramas. Poderia usar de 100 gramas também. Mas uh, eu notei que 50 gramas é o suficiente, tá? Já fica bem saboroso. Mais um pouquinho. Tá misturadinho. Agora eu vou dividir essa... Uh, porção né em nas duas formas tá as forminhas já estão preparadas Então, agora vamos colocar no forno Que já está aquecido Aí, vai para o forno Ok Eu botei aqui em 260, mais ou menos, a temperatura, tá? Leva de 30 a 40 minutos Dependendo do seu forno, daqui a pouquinho a gente volta pra ver como é que ela ficou ó. e aí pessoal, tô voltando ó, 30 minutinhos uh, forno já tá prontinho, vamos acender a luz aqui, apaguei o fogo, vamos tirar aí ó que beleza que beleza vamos puxar a outra lá do fundo aí nossa rosca de queijo ah, ela leva o que? ela levou 30 minutos e esse polvilho é diferente eu estranhei ele um pouco ele é um pouquinho mais sequinho e você pode também botar orégano, você pode botar linguiçinha, você pode botar outros ingredientes ao seu gosto. É isso aí. Vamos desenformar uma então, para ver? Vamos desenformar aquela lá, que é mais pequeninha. Agora vai Aí, ó Nossa rosca de queijo Às vezes ela cresce mais Essa, Como eu disse, esse polvilho Ele é mais sequinho mais, mais durinho Então ela não cresceu tanto quanto Poderia ter sido maior Vamos tirar a outra Aí, ó Bora lá para nós comer agora? Vamos dar uma cortadinha aqui só para vocês verem Olha só Pra vocês verem a consistência, olha aqui, ó Ela é um, é como se fosse um pão de queijo Aqueles pãozinhos de queijo, só que Ele chama de rosca porque fica esse formato De uma rosca, né? Ó redondinho. Isso aí, curte lá qualquer coisa Só perguntar que eu respondo